Um dos vídeos que eu fui até hoje mais xingado aqui no meu canal, um dos, né? Teve um recentemente aí que foi mais, mas um dos é onde eu falo sobre tirar coisas da sua casa, coisas que você não deve ter em casa. Um detalhe: caso você queira enriquecer, ok? Se você não quer, cara, não faz sentido, não faz sentido. Você vai descortar, você vai xingar, você vai falar, porque. São objetivos né, diferentes. Isso que eu vou conversar aqui é para quem realmente quer mais do que o suficiente. Ok? Vamos lá. E por que, que eu estou falando sobre isso aqui novamente? Que esse vídeo já é muito antigo, acho que já tem uns três anos aí, né? E como está sempre chegando pessoas novas, é preciso repetir, porque é um assunto realmente muito, muito importante. Tá? Vamos lá. Mas de falar os objetos em si, o que, que é o mais importante né, você entender? É você entender que... O seu ambiente... O seu ambiente influencia a sua mente. E a sua mente influencia a sua vida. O seu ambiente... Influencia a sua mente. E a sua mente influencia a sua vida. Se... Do nada... Do nada... Você... Imagina... Você... Do jeito que você é hoje. Com a mente que você tem hoje e tudo. Imagina... Que você recebe uma herança. E uma herança de um parente que é milionário e você agora passa, você sai do lugar onde você mora hoje, você vai para uma mansão. Se você tiver, né? A intenção, né? Vamos supor que esses princípios aqui façam sentido para você, né? E você queira criar essa mentalidade de prosperidade, poucas coisas seriam mais eficientes do que isso, do que você estar tá no ambiente onde tem Sabe? um ambiente de requinte, vamos dizer assim, ele influencia a sua mente. O ambiente, ele está falando, você é isso, você é isso, você é isso. A roupa que você usa, fala, você é isso, você é isso, você é isso. O carro, fala, você é isso, você é isso, você é isso. E, como você acredita que é, o que você acredita que é, você realmente se torna. Então, Pegando esse mesmo princípio, né, de, pô, se eu do nada mudo para uma mansão, tudo muda, o oposto também é verdadeiro. Vamos, assim, olha, eu preciso ter, conseguir ter essas conversas aqui com vocês de forma mais prática possível, tá? Então, às vezes, a gente, né, eu, até um tempo atrás eu ficava controlando muito assim, mas não, eu preciso que você entenda isso. Se você mora em um local, em um bairro ruim, é Isso influencia a sua mentalidade. Se você mora hoje em uma casa, teoricamente, ruim, né? isso influencia na sua mentalidade. Influencia em como você se vê. Isso influencia em como você se vê. Ou seja, se eu mudo, por exemplo, hoje para um bairro que é muito simples... Olha que loucura. Possivelmente eu não vou conseguir cobrar o preço que eu cobro hoje para fazer algumas coisas, né? Coisas que são mais... A gente tem as reprogramações, são produtos baratos, né? Menos de 100 reais. Mas se for uma coisa diretamente comigo, é uma coisa que para muitas pessoas é inacessível. Mas se eu mudasse de local para um local teoricamente né? pior... Teoricamente não. Um local pior. Vamos tirar o... Né? Vamos tirar aqui as, as, as amarras e tal. Quem está aqui, eu espero que... Ou tenha né, uma mentalidade diferente, ou pelo menos tenha intenção. Quem for mimizento, pode sair fora aí, porque a, a intenção realmente aqui é trazer resultado né, para você, e eu preciso ser o mais direto possível. Eu estou te falando tudo isso para que você entenda o princípio por trás disso que eu estou te falando. Se na sua casa você tem coisas que exalam pobreza, isso está mandando para você. Você é pobre, você é pobre, você é pobre. Ah, Fabrício, mas então eu tenho que... Entenda, seja inteligente, entenda. Ah, você pode sair da casa, ou oh, possivelmente não, você vai usar outras técnicas para isso. Mas, ok, você não pode mudar de casa, você não pode mudar de bairro, ou, oh, mas você pode mudar o seu ambiente. Você pode ter pratos mais bonitos... Você pode ter copos, não um copo de requeijão. Você pode ter copos mais bonitos. Você pode ter talheres mais bonitos. Você pode é, jogar coisas quebradas fora. Coisas velhas. Sabe? Aquela ideia de, nossa, mas eu vou jogar isso fora. Vai que eu preciso. Mentalidade pobreza. Vai que eu preciso. Se você precisar, você pode comprar outro. Ah, mas isso é contra o. Cara. Toda regra tem sua exceção, gente. Tem. Né, nesse, nesse, quando eu fiz esse vídeo, por exemplo, há três anos atrás. Ah, mas a minha patroa, a patroa da fulana, da amiga da ciclana, ela guarda as coisas do pó de margarina e ela tem muito dinheiro. Você vai trabalhar com a exceção ou com a regra. Tudo tem uma exceção. Tudo tem uma exceção. Mas a regra não é essa. Lembra sempre desse princípio. As coisas estão falando algo sobre você. As coisas. A sua casa, o seu carro, os seus objetos. Enfim. Tá. Então, é, vai por mim. Tá. Vai por mim. Se você tem coisas desse tipo, e aí eu espero que você tenha entendido o princípio. Talvez não necessariamente objetos, mas por exemplo, Pô, você está na casa ali, a parede está toda mofada. O que, que aquilo está exalando? O que, que aquilo está exalando? Né? Pega esse princípio e lembra disso. O que, que as coisas que eu tenho aqui estão falando sobre mim? E vai mudando aquilo que é possível. Eu já falei várias vezes aqui como que foi o meu processo. A primeira vez, eu já contei, né? A primeira vez que eu usei, por exemplo, uma camisa da Lacoste, né? Foi um... Eu não aguentava nem ficar com ela, porque eu queria mudar o meu estilo de roupa, para quê? Pra mudar como eu me sentia. Depois, hoje, sinceramente, isso não faz tanta diferença, mas na época fazia. Né? O tipo de relógio que eu usava mudava a forma que eu me vejo. Tudo depende da forma como você se vê e as coisas ao seu redor moldam o como você se vê. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. E lembre-se que se você quer mudar como você se vê financeiramente, conheça aqui a reprogramação destrave sua prosperidade. Fez sentido? Deixe aqui um comentário. Gosto muito de saber o que você pensa aqui sobre a nossa conversa. É isso. Forte abraço e até um próximo vídeo.